Olá, eu sou Melissa Lange e hoje no chat Melissa eu recebo ela, drag queen, empresária do ramo de alimentação, produtora de uma das festas mais legais do Rio de Janeiro, com um amorzinho de pessoa, Miami Pink. Olá, boa noite, TV Bar. É YouTube. Boa noite, YouTube. Eu quero agora começar as entrevistas com o Drake Queen, perguntando por que o nome, Miami Pink, e qual desgraçadamente de cabeça que você tem? Porque toda drag tem que estar tá desgraçada da cabeça, senão ela não faz drag. Ah, então, assim, Miami Pink nasceu porque eu sou uma drag tatuada. Não dá pra ver, mas eu tenho, por enquanto, 20 e poucas tatuagens, eu sempre perco as contas. E são tatuagens grandes. E eu nasci numa época em que todas as drags tinham uma característica física que predominava, por exemplo, a nossa amiga Chloe, que é a drag bombada, o nome dela é Chloe Vandame E por aí, várias outras drags também. E aí, Miami Pink veio do programa Miami Ink, que é um programa de tatuagem que eu era muito fã na época que eu comecei a fazer drag. E não, eu não sou boa de cabeça, minha cabeça é muito maluca, porque se eu fosse boa de cabeça, eu não ia ser drag queen. Não ia, eu não ia dar de salto alto, eu não, não ia enfiar piroca no meu próprio cu. Não ia. Não, não sei nem se pode falar palavra cara. Pode, isso Eu ia, não eu é. ia ter um concurso para drag queens em que eu me ajudo a enaltecer a cena na cidade, então eu devo ter algum problema real. Não, não, não, não, não, não. Toda certa. Então, fala sobre o concurso porque movimenta bastante a cena do Rio de Janeiro. Você que não é do Rio de Janeiro pode estar um pouco perdida, mas você vai ficar encontrada agora, que ela vai explicar o que é o Queens e o que, que tem a ver com isso. Então, a Queens é uma festa semanal que acontece todo domingo no TV Bar, que é uma boate pequena, em Copacabana, quase arcoador. E a atração principal da festa é um concurso de novos talentos drags. A Queens ela começou como uma forma de incentivar só a arte drag na cidade, mas hoje em dia ela já transcendeu esse, esse motivo. Né? Hoje em dia a Queens é um espaço de militância, de resistência, é um espaço de aceitação, é um local onde as, as pessoas que se montam, as drags montadas, os drag kings, drag queens, podem ir para se divertir. E completamente é. seguro, sem ter medo de sofrer preconceito e, e tudo mais. E aí essas drags fazem uma competição é todo mês, é bom dizer isso. Todo mês é. tem uma nova competição, mais ou menos, durante o mês. É, a festa acontece todos os domingos, então durante o mês é uma temporada. Então naqueles quatro, cinco domingos do mês é a temporada tal, atualmente a gente está na décima temporada, já encabeçando para entrar na décima primeira. É porque a Queen's é, é como se fosse um laboratório, né? Então assim, da primeira edição, da premiere da temporada dos da, participantes, até a final da temporada delas, que são quatro, cinco domingos, elas aprendem muito, e, ah, é. e, e elas não aprendem só a, o profissionalismo de um job, de um trabalho, mas elas desenvolvem muitas habilidades de maquiagem, de performance, então a Queens ela é mais um laboratório para essas drags, e que também traz muita união para o meio. assim. As é, participantes da temporada, elas ficam mais amigas, e tem, tem vários grupos no Whatsapp que a gente conversa, Troca figurinho, troca maquiagem, troca dicas, empresta peruca, empresta roupa, empresta salto. E aí, isso acaba fazendo com que a drag queen evolua bastante. E os shows são temáticos. São! Então, e pela são primeira temáticos. vez na história do Queens, eu estou no tema que hoje é... <risos> Profundezas do Oceano. É. Profundezas do oceano. Tem outras profundezas que eu tenho muita fato, mas o oceano... Tem algumas profundezas que estão inexploradas, inexploradas, né, seria bom. Inclusive. E hoje eu estou no tema, estou bem contente, porque eu vou ao Queens há muito tempo, eu nunca estou no tema. Essa pessoa falar, que tem nada a ver com o tema. Hoje eu estou no tema, estou feliz, estou satisfeito. O Queens dá prêmios. O Queens dá prêmios, e são prêmios para todas as colocadas. Além de cachê em dinheiro, elas ganham vários serviços e produtos é. que são necessários pro trabalho de drag ou para a divulgação do trabalho de drag, como curso de maquiagem, photoshoot, tem kit de maquiagem, tem, tem tatuagem também, tem a, sua, a entrevista no seu canal, ajuda um tem roupas, tem acessórios. E o mais legal é que assim, é, foi meio que a mobilização da comunidade drag, fazendo coisas pela comunidade drag. Então a Queens hoje é, é um evento, é uma festa, é um concurso de drag para drag. Porque a gente melhor do que ninguém que já tá na pista há anos, sabe o que que as meninas que estão começando precisam, qual tipo de apoio. É E eu, para tentar colaborar com a Queens, que é uma festa Sim. que faz tanto por nós, Drag Queens, eu não sou uma boa disposição de concurso, que eu sempre perco, então não vou participar. <risos> eu resolvi oferecer para sexta colocada, que na verdade é a última, não envelheço. Sim. Um chá de Melissa para que ela fale sobre a experiência da Queen's da Tudo vida dela, bom. né? E poder falar mal de todas as outras. De todas as outras, real. Eu já gravei, inclusive, alguns. Bom, aí na próxima semana a gente vai ter a Diamond de Albuquerque. Sim, que participou da temporada das Profissionais. Como? Não sei, mas você vai te <risos> né? Mas aí fala que além de produzir festa, você também produz brabo. Sim, então. Além de... Eu tenho vários trabalhos, na realidade, não, é, né? Essa, essa pessoa, ela trabalha. uma coisa que ela faz, é trabalhar. Eu desce, Quando eu cresci, fiz 18 anos, eu falei, eu quero trabalhar. Ah, não, mentira. Não, mas uma, é porque uma coisa foi levando a outra, na realidade. Eu tinha uma cantina em Botafogo, que tava, a gente mudado pro Jardim Botânico, numa escola. E essa cantina, ele tinha um brownie muito famoso que era uma receita que era passada de geração em geração dos cantineiros. Quando eu e meu marido, a gente, quando eu falo, sou eu e meu marido, a gente chegou, pegou a cantina, recebeu essa receita, e a gente não conseguia fazer essa receita dar certo. Ficava um brownie horroroso, e aí a gente foi adaptando a receita, aprendendo, estudando, até que a gente chegou na receita do nosso brownie hoje, que fez tanto sucesso, que a demanda foi tão grande, que a gente transformou nossa casa numa fábrica industrial, a nossa sala agora é uma fábrica industrial. A minha cozinha, eu dei todos os meus eletrodomésticos e, e transformei a minha cozinha numa fábrica industrial do Brownie Bistrô. Hoje em dia a gente tem mais de 30 revendedores. Já tivemos revendedores em Niterói, revendedores em São Paulo. Então, cada dia que passa a gente está crescendo mais. Temos cerca de cinco funcionários já. Você quer sucesso rouba, né? <risos> eu sou um caso de sucesso, pode é. dizer. Ah, é louca! Você acha de quê, Miami? Eu não sei, cara. ruim é pra caralho. <risos> tá frio, né? Tá frio. Olha, é é es... maçã, canela. Quem escolheu foi a Tênis Sparks. Foi. A Atena jurou que eu gostava de canela. Grande. Todo mês você para em Nova né? É um parto. Sai as dregas novas, Que são muito boas. É, tem um canal no YouTube. Vou deixar depois pra vocês se inscreverem e assistirem Os shows delas. São incríveis. Agora, não tem mercado no Rio de Janeiro pra absorver essa gente maravilhosa. Você é basicamente uma das poucas pessoas que dá espaço para show em um de um, show um, um, um, e que dá dinheiro no final do concurso, né? Porque tem um concurso por aí que não dá nada de dinheiro para pessoas que gastam dinheiro. Tá? Eles acabam fama. gastando... É, fama fama sem assim, dinheiro não serve para nada. Eles acabam gastando mais, mas aí é um prejuízo que você tem todo mês. é importante dizer. É, na realidade, eu, eu não considero um prejuízo, é, um não. Prejuízo, é é né? claro que sim eu tenho uma despesa muito maior do que a minha receita. Isso administrativamente, configura prejuízo. Mas o que isso traz para nossa comunidade, o que isso traz para mim, é, é muito maior essa essa felicidade toda, de, de ver a nossa cena crescendo, evoluindo, as meninas conseguindo trabalho. Essa semana eu tive três pessoas interessadas em contratar a drag queen, entrando em contato comigo, e eu indiquei várias das minhas meninas, e não só as que já participaram, porque só as... Das que participaram foram 58 só em 2017. Isso que passa, 58 passaram pelo concurso. Esse ano a gente está na primeira temporada já temos seis drag queens a mais. Então, assim, eu tento sempre indicar todas elas para elas conseguirem esses jobs e tal. E na medida do que eu posso também contratá-las para ou tocar como DJ na, na Queens, ou ser jurada ou performar pra se manter ativa na cena, e, e, né? porque, na realidade, nosso trabalho é esse. Se você não tá na rua, não, se, não tá sendo visto, você não, não consegue trabalho, porque as pessoas não lembram não de, lembra você. de você. E é um mercado difícil. É, é um mercado muito difícil e, e ele é bem dominado. Pois é. Vou fazer uma pergunta trágica. Ai é. meu Deus, tenho medo. Você tem 58 mais 6, você fazer conta? 64, 64 drag queens passaram pelo seu concurso. Você já se arrependeu de chamar alguma delas? Já. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Já. Já. já. já. Sem dizer nomes que a gente não quer um processo tour, o que, que faz você ficar decepcionada com as pessoas que participam do concurso? Olha, existem, existem alguns fatores, assim. É, na, pensando na primeira pessoa que vem à cabeça, ela era uma pessoa que me desafiava. Ela desafiava as regras que a gente construiu para o concurso, uh, muitas regras que são regras de segurança, uh, e ela também me desafiava do tipo, a ah, Miami bota todo mundo para performar aqui no palco, mas eu quero ver ela performando nesse palco. Do tipo, você é dona de concurso porque você teve uma ideia, mas você não é melhor do que eu. E sim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou... Alguém precisa lembrar que drag não é só performance. Exatamente, drag, eles, eu tenho outras série. características. Eu sou apresentadora hoje, nunca tinha apresentado, até a Queens. Eu fui durante muito tempo, fui VJ, que é diferente de DJ, porque DJ toca com música. Eu tocava com vídeo no computador, então eu tocava com videoclipes. Uh, foi a primeira drag DJ do, do Rio de Janeiro. E, e mil outras características que, que eu tenho para poder fazer os meus trabalhos. E eu performo muito bem também. Eu já calei a boca dessa. Mas, assim, são coisas que, que me fazem ficar arrependido e, e arrependida e me desanima um pouco também. Me desanima, por exemplo, quando a gente está construindo uma coisa muito boa e vem a ah, uma outra drag Xoxá, esculhambar, não tem uma palavra pra, pra enaltecer, pra elogiar. Pra falar, nossa, que performance incrível, a menina iniciante arrasou, ela tá no caminho certo, e lá dá dicas pra ela de maquiagem, até porque você é drag queen é um profissional, né? Não, mas ela fica, cara, que ó credo, que, que grande merda, esse tipo de coisa, entende? Então, assim, são, vão, são coisas que vão me chateando. Quando existe uma energia tão positiva em tudo que a gente faz, quando a gente doa, a gente coloca a nossa energia, o nosso axé, e a pessoa vai e é nada mais, nada menos do que negativa. Então seja essa pessoa. Não, não seja. Não seja. Né? Ou então conversa direito, porque você pode criticar. Eu sou chata pra caralho. Eu critico a Bersa, mas eu falo assim, né, eu, você, a gente conversa. É, mas são né, críticas são construtivas, né, a gente tem que saber tá como nem... colocar as nossas críticas. E a gente não passa batido, né, o que eu tenho que ler de comentários sobre meus vídeos é impressionante. É. Mas a gente pega aquilo, faz um filtro da raiva da pessoa e vai aplicar. Ah, também. São formas interessantes de, de ajudar, né, até sendo uma pessoa escrotichada que nem eu. Bom, era só isso que eu tinha pra perguntar, foi um prazer imenso. Ah, é um prazer pra todo é... Eu tô muito feliz que você continua trabalhando com isso. Eu também fico muito feliz porque, como eu sou colaboradora, no final de cada temporada eu ganho o um Brownie. Uhum. <risos> é exatamente só pra isso que eu tô participando. Eu não gosto desses viagens que eu tô participando, não. Que absurdo! É louco. Ué, eu quero ver qual é os apoiadores que eu faço com o Brownie. É, tô esperando, inclusive, desse mês. Continua mesmo o que você tá fazendo. Que Você é uma energia motriz nessa cidade. A gente precisa de você. Obrigado. Talvez mais que você precise da gente. Eu sei que você faz isso. aí ah, eu me sinto bem, mas a gente se sente melhor. Viu? Eu sei. Gratidão. Eu tenho esses feedbacks. É. Gratidão por no... é, poder fazer isso tudo por vocês. Gente, um beijo e até semana que vem não. Tá? Daqui a 15 dias com mais um chat de Até. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Você queira tirar do seu peito nesse momento? Não, eu já falei mal de todo mundo que precisava. Alô? <risos> Bate. Ah,